Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje nosso programa, como sempre, traz assunto especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix. E hoje eu trouxe um assunto para lá de legal, para ajudar você que está aí... Pensando, será que eu procuro profissional? Será que eu não procuro? Será que eu preciso de ajuda? Ou eu não preciso de ajuda? Então, eu trouxe esse profissional hoje para estar tirando algumas dúvidas e te encorajar a buscar ajuda nesse momento. Hoje eu trouxe a minha amiga psicóloga, Ednara Kowalski, e ela vai estar falando de um assunto muito legal para vocês. Olá, Ednara, tudo bem? Olá, tudo bem e você? É uma grande honra estar com você aqui no nosso programa falando sobre encorajamento para as pessoas procurarem um profissional de psicologia. Que às vezes várias pessoas estão precisando de ajuda e ficam lá pensando será que eu vou, será que eu não vou, como eu devo fazer? Então, Ednara, eu gostaria é, que você falasse um pouquinho para os nossos seguidores aí, um exemplo assim, ó, que eu posso te perguntar como você se sente, né, com as suas emoções, assim, é, se você sente que elas estão com muita intensidade, né? Vale ou não a pena procurar um psicólogo, né? A pessoa está ali se perguntando nesse momento aí, uhum. nos assistindo. O que você pode contar para elas? Uhum. Então, assim, todo né, o sentimento, as emoções nossas, quando elas né, ficam muito tensas, intensas, né, a raiva, a tristeza, né, o estresse, né, são sintomas que a gente deve né, estar procurando. Ajuda, principalmente num psicólogo, que é ele que vai conseguir te orientar né, da melhor maneira de como você conduzir tudo isso que você está sentindo naquele momento. Então realmente as pessoas ainda têm essa dificuldade, né, quando falam em psicólogo, ah, mas eu não sou louco, eu não preciso ir, né, isso daí não é para mim. Tem uma resistência ainda muito grande né, da parte das pessoas que acham que não é né, para ir num psicólogo, que não é problema para psicólogo. Né? Então, tentam resolver né, a situação, ou vão protelando e vão sobrecarregando. Então, tudo isso faz com que ou, né, a pessoa cada vez adoeça mais. Né? Então, é importante, quando você perceber né, esses sintomas, que eles começam a ficar mais intensos, de poder procurar né, já ajuda num psicólogo, que é a pessoa que vai conseguir te ajudar, te auxiliar. E hoje na nossa cidade a gente tem vários profissionais de psicologia, hoje tem clínicas que tem vários psicólogos, é, temos em hospitais, temos na saúde pública, então tem um acesso né, para todo mundo. E assim, é, pessoas que passaram por situação traumática, né, como perda de alguém, por um acidente, elas devem procurar um psicólogo para auxiliá-las? Com certeza, porque é um processo difícil de passar, né, uma perda de alguém muito próximo, né, que a pessoa está vivenciando, né, aquele processo, né, do luto, né, até de um desemprego, né, pode ocorrer, né? da morte, então tudo isso faz, né, com que a pessoa se sinta naquele momento, né, é triste, abatida, né, que não consiga retornar às vezes aquelas atividades que estavam re conseguindo realizar antes. Então, com certeza, né, procurar um psicólogo para ajudar a entender esse processo que a pessoa vem passando. Até, vez, às vezes, uma doença grave, que a pessoa recebeu um diagnóstico, né, que não está conseguindo entender, né, que é difícil, não às vezes só para o paciente, mas para a família também. Então, é muito importante para conseguir dar conta de lidar com essa situação. Né? Tem um profissional que está ali né, para dar o suporte, para conseguir né, te escutar, te acolher e conseguir te ajudar. E, e o que mais os psicólogos fazem é acolher as pessoas. E esse acolhimento né, vai fazer com que você se sinta melhor e você possa passar por esse problema de uma forma mais tranquila e consiga seguir a sua vida, né, Ednara? Isso, de uma maneira mais leve, né, com ajuda, porque a gente sempre acha que vai dar conta de tudo e a gente é um ser humano. A gente precisa de ajuda. Né, isso só vai sobrecarregar. A né, pessoa acha que dá conta de tudo, eu vou deixando, vou deixando, e quando a pessoa está cada vez mais doente, então buscar ajuda, né, assim que perceber que está passando por um momento difícil e não está conseguindo saber lidar com aquela situação, né, para esse momento, para essa fase difícil, né, às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma vida difícil, mas é eu tenho um momento que está sendo difícil, é essa fase da tua vida que está sendo difícil, então é importante, né, procurar a ajuda de um profissional, né, de um psicólogo. E se você ah, apresenta sintomas de doenças que ainda não foram diagnosticadas, né? Que às vezes você fala, ah, eu tô com depressão, ah, eu tô com é, algum problema que eu não sei o que é... Também é importante procurar o psicólogo? Isso, porque às vezes tem doenças que as pessoas, né, acham que tem algum problema físico, né, ah, eu tô com dor, muita dor de cabeça, fui no médico, às vezes faz exames, né, dor no estômago, então, assim, procurar saber, né, se diante daqueles exames que foram feitos, né, da parte física, não comprovou-se, né, que tem uma doença ali, às vezes pode ter um fundo emocional, né, de reconhecer, de saber que a gente é, tem limites, né, que uma doença às vezes está lida dando um sinal, né, que pode ser, né, uma doença emocional que você está passando por esse momento. E quando você procura um profissional psicólogo para trabalhar esse tipo de de doença, de sintomas, né, Ed? Você consegue melhorar a sua qualidade de vida dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, Sim. né? Então, por isso que é importante a gente estar alerta a esses sintomas e procurar os profissionais que possam nos ajudar. E se você precisa de válvulas de escapes com frequência, como é que a gente busca isso, Ed? Então, é, muitas pessoas, às vezes, que estão passando por esse momento difícil, né, para conseguir dar conta de lidar com essa situação, acabam indo, às vezes, para a dependência, né, do álcool, do cigarro, né, e isso vai se tornar um outro problema. Né? Então, às vezes, é reconhecer realmente que, não, eu estou precisando de ajuda. Se isso está se tornando algo frequente, que não era hábito seu e que você começa a perceber, não, né, eu não estava né, tendo esse comportamento e agora estou tendo, né, que a dependência né, é um outro problema que você vai ter. Então reconhecer, né, que às vezes a gente para lidar com um momento difícil Uma situação difícil, às vezes a gente Acaba criando outra situação Então é perceber que não, eu tenho esse problema Eu vou procurar ajuda, eu preciso Eu necessito, né, aceitar Que precisa, né, de uma De uma ajuda de um profissional É, principalmente as pessoas é, Hoje, né, você falou A pessoa que ingere bebida alcoólica Que aumentou o consumo de cigarro Realmente procure ajuda Procure ajuda do psicólogo Procure ajuda de orientação de um profissional, porque às vezes ela pode estar é, prejudicando a sua vida, né, sem sentir, né, e Sim. não procurar ajuda do profissional daqui a pouco está numa situação tão grave que para sair dessa situação vai demorar um, um tempo, mas se você está no início e procurar ajuda de um profissional... Para te clarear isso, você vai conseguir com certeza passar por essa situação com muito mais facilidade. né? É... Eu queria te perguntar também, aquelas pessoas às vezes que estão aí é, deprimidas, que têm aquelas ideias fixas de pensamentos ruins, como trabalhar isso? Como a gente se autoanalisar e Procurar ajuda, o que a gente deve fazer, Edi? Uhum. Se são pensamentos que você está tendo com frequência, que você percebe que não é do teu dia a dia, né? aquele pensamento de tristeza constante, de querer se isolar, né? que você consegue perceber que no teu dia a dia está tendo diferença na tua rotina, Está afetando o teu trabalho, né, a situação em casa, às vezes querendo ficar né, mais dormindo, mais só na cama, não querendo levantar. Então são os sintomas que a gente tem que ficar atento, porque você consegue perceber que não é teu naquele né, momento, está sendo algo que você está vivendo, mas que não pertence a você. Você conhece, você se conhece, você né, fala para você mesmo, não, isso aqui não é meu, mas eu estou vivendo por esse momento. Então não deixar de procurar ajuda já no início. Né? ou até aquele familiar teu, às vezes dentro da própria família, que vê aquele filho, às vezes, que está se isolando mais que antes era uma pessoa bem comunicativa, mas que agora está ficando mais no quarto, mais fechada, que antes gostava de sair, que agora já não está gostando mais, que fazia alguma atividade, que tinha algum lazer, que está se privando disso, né? que não está tendo mais essa vontade, essa disposição. Então, são sintomas que tem que ficar alerto e já buscar ajuda no início, não deixar prolongar. É, e, Ed, eu te pergunto, né? como psicóloga e como a gente está comentando aqui, para ajudar as pessoas, às vezes tem aquelas pessoas que ai, se interessavam por várias coisas, gostavam de ler, gostavam de fazer brincadeiras, gostavam de fazer atividade física e hoje para elas perdeu a graça, né? elas não, não tem mais vontade, é, tão ali quietinhas, qual a orientação para essas pessoas? é Você perceber né que por mais que a gente tenha uma rotina às vezes corrida, né, que às vezes a pessoa fala assim, ah, antes eu fazia isso, fazia aquilo, gostava de fazer uma caminhada, tinha um momento de lazer e agora eu não tenho tempo mais. Eu não tenho tempo, não dá, eu preciso trabalhar. Sim, a gente precisa, mas nunca esquecer do autocuidado, né, e para mim estar trabalhando, eu também preciso estar bem. Então, se perceber o que você fazia antes e que hoje você não faz mais por você. Né? não esperar às vezes que tenha um tempo é fazer o tempo né, porque se a gente for esperar um tempo a gente nunca vai ter porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer então por mais corrido que seja que tenha uma corrida né? que tenha um tempo corrido mas que tenha um tempo para você não esquecer de cuidar de você né? de ter o tempo para você de fazer uma atividade de ter um lazer de ter um momento com a família né? não, não esquecer que a gente também precisa de tudo isso né? para que a gente não venha Adoecer, né? Por isso eu sempre penso, a gente cuidar, poder cuidar de pessoas, poder estar com as pessoas que a gente ama, a gente primeiro precisa cuidar da gente, para depois cuidar dos outros, né? É, estar bem consigo mesmo, né? Ter saúde para conseguir dar conta de tudo isso. Ah, e se aquela pessoa se sente desanimada? Não tem vontade de nada, não quer trabalhar, não quer comer... Qual a orientação? Procura uma ajuda médica, né? Primeiro, vai no médico, vê, né? faz algum exame que também pode estar relacionado a né? alguma causa física. Então, indo no médico, não, tá tudo ok, não tem nenhuma uma causa orgânica, alguma uma causa física. Procura um psicólogo, né? Que sentimentos são esses? O que, que está por trás de tudo isso? O que está que por trás desse desânimo, dessa tristeza? Né? Às vezes é o estresse do dia a dia, né? ou às vezes é a demanda, o problema, a situação que não está conseguindo lidar. Então, se perguntar para você mesmo, o que está que ocasionando tudo isso? Eu consigo né? Tá identificando o que está que que acontecendo comigo que eu estou nessa situação? Mas sempre buscar uma ajuda médica né, para descartar né, qualquer tipo de doença, às vezes que pode estar tá relacionado, fazer exames, para ver se está... Né? Tudo ok. Né? E assim, a, às vezes muitas pessoas passam alguns problemas no relacionamento e elas não sabem como conduzir isso, né? Uhum. Devido a todas essas situações que a gente já comentou, como que elas devem proceder para procurar ajuda? É importante procurar quando você perceber que você não está conseguindo lidar mais com alguma situação, naquele relacionamento que está te incomodando, que está te afetando, às vezes que já perdeu o respeito de um com o outro, né? que está uma situação difícil, que já não consegue ter uma comunicação. Né, então é importante procurar ajuda para conseguir saber lidar com essa situação. Né, às vezes não é só uma pessoa que vai, tem terapia de casal também que pode estar tá indo, né, buscando ajuda, os dois, né? para conseguir dar conta de passar por esse momento difícil. Né? E assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores porque hoje assim essa entrevista foi uma entrevista muito calma para a gente poder é, colocar um pontinho aí de esperança em você, você que está precisando de ajuda, eu trouxe aqui a psicóloga para dar essa direção para você e você poder buscar ajuda e ser muito feliz. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para os nossos seguidores, Ed que busquem ajuda, que não tenham vergonha né, de procurar um psicólogo, que se está no momento difícil, está precisando de ajuda, não estou conseguindo dar conta desse problema, eu preciso né, de uma ajuda, procure um profissional, não não fique, né, às vezes, esperando que o problema vai passar, que vai se resolver, ou que eu vou dar conta, né, às vezes são situações do dia a dia, né, do estresse, da correria, né, então busque ajuda para você conseguir Saber lidar com essa situação e não ter vergonha de buscar, né? Buscar ajuda desse profissional que com certeza vai conseguir te ajudar, né? O momento, sempre pense que é um momento difícil que você está passando. Não é a tua vida que é difícil, é um momento que você está passando que está difícil e esses momentos passam. E depois a gente segue feliz em nossas vidas. Com certeza, não é verdade? Com certeza. Eu gostaria de agradecer você a presença aqui no nosso programa Dicas de Saúde, deixar em aberto um outro convite com outro tema também, né? E assim, que o assunto foi muito especial. Eu tenho certeza que a gente já ajudou bastante gente. e Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom estar falando de, dessa área, né? Do, da importância do cuidado da saúde mental. Né? e está passando para todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigada. Pessoal, nosso programa Dicas de Saúde chegou ao final. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.